Se liga que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui a maneira mais fácil, mais rápida, mais simples de você fazer suas primeiras vendas como afiliado na internet, mesmo tendo poucos seguidores no Instagram, tendo poucos resultados de modo geral. Vamos embora. Galera, sejam bem-vinda mais um vídeo aqui no meu canal. Me chamo Júnior Moreira. No vídeo de hoje, eu vou ser bem direto ao ponto aqui, tá boa? A gente vai falar sobre estratégias de uma mudada aqui no meu escritório, mas depois eu vou falar sobre isso com vocês. Vamos falar direto de vendas aqui, tá? Eu quero explicar para você a maneira que para mim a forma mais rápida de você fazer suas primeiras vendas na internet como afiliado, mesmo que você tenha poucos seguidores no Instagram ainda, mesmo que você seja um total iniciante através da internet, beleza? Bom, então, se você já gostou desse assunto, mano, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, tá? Deixa o like aqui em troca desse conteúdo, não custa nada, é totalmente gratuito. E vamos embora então. Vamos lá, quero explicar para você. Independentemente do nicho que você trabalha, dá para você fazer isso que eu vou te mostrar agora, tá? Só que eu vou fazer baseado aqui, como se fosse no meu treinamento, só para você ter um norte é, aqui mais ou um, sabe, um direcionamento maior sobre essa estratégia, tá? imagina o seguinte: você é um afiliado iniciante, beleza? Você é um afiliado iniciante. Então, qual que é a melhor maneira de você vender? De forma orgânica, o que é orgânica? Tá sem gastar dinheiro com anúncio, com tráfego pago, essas paradas, tá? Sem gastar, é, sem ter que investir dinheiro assim ainda. Totalmente orgânico usando o seu Instagram. Nós vamos usar alguns elementos. Alguns elementos vai ser o Stories do Instagram, prova social e chamada para ação, que é call to action, ok? Pronto. Você vai precisar basicamente desses três pontos aqui. Tá? Então vou dar um exemplo para você agora do meu treinamento Porque dependendo do produto que você é afiliado Você vai conseguir basear nisso daqui Bom, como você é um, um afiliado iniciante Talvez você ainda não tenha grandes resultados como afiliado Talvez você ainda nem sequer tenha feito a sua primeira venda Então você não vai conseguir gerar prova social sua ainda né Resulta, Mostrar resultados seus ainda Então o que, que você faz? Quando eu fui afiliado, quando eu fui um dos top afiliados Eu usava a prova social do treinamento dele né? eu, eu, A gente participava de um grupo E lá os alunos mandavam as fotos das vendas que iam fazendo, eu usava aquelas, aquelas fotos, tá? Aqui eu vou mostrar pra você o que, que meus afiliados fazem. Eu tenho um grupo de afiliados no Telegram, ok? São todos meus afiliados, meus afiliados mandam aqui resultados de vendas o tempo todo dentro do grupo, ó, se liga. É, inclusive, não sei se você conhece meu treinamento, meu treinamento é o top 1 do Brasil hoje pra quem quer aprender a construir uma estrutura completa baseada no Instagram, é o Instagram na Pro 2.0. E se você quiser se tornar um afiliado do meu treinamento, nós temos materiais de suporte, temos tudo, inclusive, né, as vendas do meu treinamento é recorrente, tá? Então o que, que isso quer dizer? Todas as vendas que você faz hoje do meu treinamento você recebe de novo por elas depois porque é uma assinatura então você constrói renda passiva Tá? Então isso aqui é muito legal, a gente tem materiais de apoio, tem tudo tá E eu vou deixar o link aqui abaixo do, do, do, do <risos> para você se afiliar para você entender como que funciona A filiação do meu treinamento, vai ter um vídeo explicando Tem plano de carreira, tem tudo Se você achar interessante, vai ter um botão lá, você clica para você é, Se afiliar, o link vai estar tá aqui abaixo do vídeo E tem um outro detalhe importante Que meu treinamento tá na promoção de Black Friday tá? é, Vou deixar o link dele aqui também Tá com super desconto de Black Friday Um tanto de gente pediu, é a primeira vez na história Que eu faço uma Black Friday do meu treinamento O link vai ficar aqui na descrição, dependendo de quando você vê esse vídeo vídeo provavelmente o link já não vai estar mais válido, tá? Mas enquanto isso tá valendo aí neste momento, beleza? Bom, mas enfim, o que, que você vai precisar fazer? Você vai precisar de prova social. Então, o que, que os meus alunos fazem? Primeiramente, na página de vendas do meu produto tem uma porrada de, de, de provas sociais já de alunos que começaram a fazer parte do meu treinamento e que, e, e que estão obtendo resultados. Inclusive, na página de vendas tem várias fotos de alunos que receberam a placa do meu treinamento de 10 mil reais, a placa de 100 mil reais, de ganhos, depois se tornaram nossos alunos, né? Mas enfim, então o que você vai fazer? Você vai pegar provas sociais. E lá dentro do grupo do Telegram tem um material para os meus alunos e lá tem uma pasta com centenas de provas sociais. Então o que os alunos vão fazer? O que você vai fazer? E aí você vai pegar o produto que você é afiliado, tá? Neste caso você vai pegar o nicho que você é afiliado, você vai pegar um produto naquele nicho você vai pegar provas sociais. Primeiro passo, Stories do Instagram, tá? você vai vir nos Stories do Instagram e você vai colocar essas provas sociais. Então você vai colocar em média uma a duas provas sociais por dia nos seus Stories, tá? Entre uma e duas, por exemplo. E aí você vai colocar frases que geram curiosidade das pessoas, beleza? Eu vou te dar um exemplo aqui no meu próprio Story agora, aqui no meu próprio Instagram. Eu vou mostrar pra vocês aqui em tempo real. Porque eu tô fazendo isso, no meu, eu faço isso também no meu Instagram todos os dias, tá? eu coloco o resultado de alunos aqui no meu próprio Instagram e coloco frases que geram impacto, ó. Pera aí, vamos chegar lá. São segundo. Eu hoje que eu coloquei, então, pera aí. Aqui, ó. Vai chegar agora, ó Coloquei aqui, ó E os alunos estão como? Estourando tudo Ó, estamos construindo o um exército É... Seja bem-vindo, né? Uma pessoa nova entrando no treinamento Então o que, que acontece? Gero curiosidade, né? Vou mostrando o resultado dos próprios alunos no treinamento Isso vai gerando curiosidade O que que os meus alunos fazem? Eles vão pegando essas provas sociais Elas colocam entre uma duas por dia Se quiser pode colocar mais também, tá? Mas pelo menos um ou dois Duas provas sociais por dia E aí no story você escreve alguma frase que gera impacto Que gera curiosidade Por exemplo Veja só como os alunos estão tendo resultados Veja só os resultados que os alunos estão tendo é, Veja só será que, será que esse treinamento funciona? Será que trabalhar pela internet é bom? Coloca alguma frase que vai gerando ali impacto Que vai gerando curiosidade Que vai fazendo com que as pessoas pensem assim porra, mano, o que, que esse cara tá fazendo? O que, o que negócio é isso que ele tá vendendo? O que, que é isso? Porque assim, automaticamente as pessoas já vão começando a gerar desejo de te chamar no direct tá Então vamos lá E sorry, tá? Você vai postar a prova social E aí você vai postar uma call to action Mas aí vem um detalhe importante, tá? Se você for colocar entre um uma e duas provas sociais por dia, tá? Que é o que eu recomendo colocar um entre uma e duas provas sociais por dia, é, você vai fazer o seguinte, você não vai colocar uma chamada de ação todos os dias para o treinamento que você está vendendo como afiliado, porque isso não vai ficar muito chato então você, se você colocar todos os dias provas sociais você vai fazer chamada de ação entre uma ou duas vezes na semana apenas, tá? porque aí o restante a galera pode acreditar em mim, a galera vai te chamar no direct por curiosidade só que aí o legal é você uma vez ou outra na semana fazer uma chamada de ação, então o que você vai, o que você vai, você vai colocar? Você vai colocar umas duas provas sociais por dia com frases que vão gerar curiosidade da pessoa e logo em seguida você faz um outro story fazendo uma chamada de você vai colocar alguma coisa assim no, no, no, no seguinte sentido né, É quer saber como esses alunos estão tendo esses resultados, quer saber como começar a ganhar dinheiro na internet também, quer saber como fazer suas primeiras vendas online, alguma alguma frase nesse sentido, você vai colocar me chame aqui no direct ou me chame no whatsapp, ou se você já tiver a raça para cima, coloca racha para cima e manda direto para a página de vendas do produto, é a maneira tipo assim, mais simples você conseguir os seus primeiros resultados através da internet como afiliado, principalmente o produto que você é afiliado, te dá todo o suporte, material, tudo para você, você conseguir fazer os primeiros as suas primeiras vendas, tá? É, então, basicamente, eu tô mostrando pra você aqui como que os meus afiliados fazem as primeiras vendas deles até eles começarem a escalar. Né? Hoje a gente tem afiliados que fazem uma porrada, mas porrada de vendas, com outras estratégias também, mas essa aqui é a maneira mais simples de você iniciar hoje para fazer suas primeiras vendas através do Instagram sem gastar dinheiro nenhum, então coloca prova social, tá? prova social, uma chamada de ação, gera curiosidade das pessoas, tá? então vai mostrar a prova, de, é, prova social, assim automaticamente as pessoas vão começar a te chamar, vão gerar curiosidade, vão comprar um produto, né, vai gerar curiosidade, você vai conseguir seus primeiros clientes e automaticamente o que, que vai acontecer? Você vai começar a ter as suas próprias provas sociais, você vai vai começar a ter os seus resultados e aí você daqui a pouco para de usar até mesmo as provas sociais dos alunos e começa a usar suas próprias as suas provas sociais as suas próprias provas sociais os seus próprios resultados tá então basicamente mano dessa forma você consegue fazer os seus primeiros Resultados. É interessante também nisso você entregar conteúdo no feed também, entregar algumas dicas no próprio story, mostrar seu dia a dia também para gerar identificação, conexão. Mas falando diretamente sobre a parte de vendas, dessa forma que você consegue seus primeiros resultados de uma maneira muito simples é, através do Instagram. Beleza? Então basicamente é isso, acho que deu para pegar um insight legal aqui. Vou deixar os links aqui na outros links aqui na descrição do vídeo, tá? Sobre outras coisas também, de outros vídeos e tudo mais. O link da Black Friday, o link para você se afiliar tá aqui na descrição também, se você quiser. E no mais é isso daí. Tamo junto então. Até o próximo vídeo e valeu.